Muito boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um workshop da casa aqui no Palmeirão. Eu sou a Joana e, como sempre, estou aqui para ser a vossa porta-voz. Portanto, se surgir uma pergunta, coloquem. Se tiverem alguma dúvida, esclareçam. Se não ouvirem bem algum produto, peçam para mostrar novamente. Usem esta plataforma da forma mais proveitosa para vocês. Hoje vamos falar sobre sustentabilidade. É um tema muito interessante e pertinente. E vamos abordar várias soluções para beneficiarmos a nossa vida e para e a também a proteger o nosso planeta. A minha convidada de hoje é uma apaixonada pela natureza e pelo seu trabalho. Ela lançou recentemente uh, uma página com sua irmã, chamada Jardinar e Cultivar, onde poderão aprender, poderão absorver, digamos assim, muita informação útil e curiosa sobre plantas, e dicas também para uma vida mais saudável e sustentável. Ela é uh, engenheira agrona e é uma cidadinha, e chama-se uhum. Filipe Mateus. Olá Filipe, bem-vinda. Obrigada. Obrigada. Este tema da sustentabilidade é um tema que, é, que traz muita curiosidade, mas, na tua opinião, uh, quão urgente é passarmos do curioso para a prática? É urgentíssimo! E eu fiquei muito contente com este convite de estar aqui hoje, e agradeço, uh, porque acho que é muito importante nós termos estes wake-up calls de é hoje, não é daqui a 15 dias, não é daqui a um mês, nem na geração futura. E o que é que cada um de nós poderá fazer hoje, para alterar hábitos, para alterar maneiras de estar, o que fazer, porque muitas vezes o que nos falta também é o que fazer, como fazer e às vezes com coisas muito simples que uh, estão uh, ao, alcance. ao alcance de qualquer um e que às vezes é só fazer o um pequeno clique, como é que eu ainda não pensei nisto? como é que? Okay. E então, uh, esta palavra sustentabilidade, também tem sido usada de uma forma um bocadinho exagerada quanto a mim, ou muito generalizada e a sustentabilidade é uma forma de nós usarmos os recursos que temos ao nosso alcance sem os esgotar, pensando e preservando-os, pensando também nas gerações futuras e nesses próprios recursos sem os esgotar. Isso é extremamente importante. Nós hoje vamos dividir aqui a nossa apresentação em vários pontos, porque não dá para detalhar todos, porque não temos tempo. Uh, e vamos, vamos falar em determinados pontos, como uh, plantas de baixa manutenção, compostagem, rega. E vamos uh, ver como fazer isto de uma forma mais eficiente. Não nos podemos esquecer que as plantas... Uh, são o nosso o nosso pulmão não é é quem nos dá o oxigénio mas elas têm outras particularidades extremamente importantes elas fazem a captação do CO2 fazem a captação de partículas que são alergogénicas que fazem alergias provocam alergias nós temos o nosso campo maravilhoso mas sabemos que a grande concentração das populações são nas cidades em meio urbano e pensando também um pouco no meio urbano hoje Uh, nas varandas, nos terraços, nos jardins, alguns maiores, outros mais pequenos, como poderemos fazer. Uh, não nos podemos esquecer também que nos baixa as temperaturas nas cidades e é um ponto muito importante. Uh, criamos corredores verdes para que haja uma biodiversidade, para que os animais possam circular, para que os passarinhos, que são nossos jardineiros também, possam existir e possam coexistir connosco e que maravilhoso que é acordarmos com o chilrear dos passarinhos. Então vamos tentar ver como é que podemos fazer também estas coisas. Okay. Primeiro, temos que planear. É essencial planear. Se nós não planearmos, fazemos as coisas todas atabalhoadas. E planear porquê? para sabermos quais as nossas condições, que dimensão temos, se temos água disponível ou não, que isto é um ponto muito importante que vamos falar mais para o fim, que plantas usar na nossa situação específica. Então, vamos despertar um bocadinho para estas coisas. É importante também termos um sistema de rega prático, e temos aqui uma série de coisas à nossa frente que eu já passo a explicar, Uh, e zonas de relevado também práticas em termos de manutenção. Uh, eu vejo, a minha especialidade são relevados, eu trabalho muito Espeço em relevados. De dizer, é verdade. Uh, trabalho muito em relevados e os relevados uh, muitas vezes são excessivos e com regras excessivas e, e planeados de uma forma também pouco coerente com o espaço, porque não se pensa na manutenção. Nós temos uma manutenção. E a manutenção é muito importante, não podemos pensar para o dia, temos que pensar para a frente. Uh, as coberturas de solo, podemos ter uma série de inertes que nos ajudam neste processo dos, das, das zonas tapizantes, que pode uhum. ser com relva ou com outro tipo de plantas, que também vamos falar um pouquinho mais à frente. Sim. Os inertes podemos usá-los e devemos usá-los para as zonas onde a máquina de corte de relva não chega, não alcança, por exemplo. Em zonas, quando temos uh, bancos de estadia, uh, tanto nas, nas câmaras municipais como nós lá em casa, nos nossos jardins, não vamos andar a cortar a relva com a máquina porque não passa, tem o um banco. E depois, também é muito difícil darmos com a tesoura a cortar debaixo dos bancos. Do banco. Podemos ter de uma forma agradável espaços pensados com vários tipos de inertes, um, vários tipos de soluções, de acordo com os espaços, nós escolhemos cores, uh, dimensões, uh, até tipo de inertes. Se nós tivermos um solo muito ácido, podemos escolher inertes mais calcários para equilibrar um pouquinho o pH. Ou se tivermos uh, solos muito calcários, também podemos usar casca de pinha, até às vezes em zonas de canteiros, para fazer as bordaduras, para as máquinas de relva não entrarem e não descortarem. Desculpem, para não nos cortarem as nossas plantinhas podemos usar a casca de pinca que se edifica um pouquinho e pode ser útil para algumas plantas, para outras não. Já estás a entrar aqui num, num campo que eu acho que já deve haver clientes a, a perguntar como é que eu sei que, que tipo de sol é que eu tenho lá em casa, porque quem não é especialista Há alguma forma de nós identificarmos pelas plantas que nascem naturalmente lá, por exemplo? Também, pelo lá. tipo de plantas que se desenvolvem também poderemos. Eu sou apologista, e como técnica, das análises de solo. Acho que devemos fazer análises de solo para começar no tal planeamento que devemos ter. Em condições. É, ver que condições temos, porque o tipo de solo não é só a química do solo e o pH do solo. O pH que vai de 0 a 14, o neutro é no 7, e a maior parte das plantas dá-se muito bem ali na, na zona dos seis e meio, é onde a maior parte das plantas uh, está confortável. Embora haja outras que prefiram solos mais calcários, mais alcalinos, com o pH acima de 7, ou outras com o pH mais ácido. Mas não é só o pH que nos influencia o tipo de pedrinhas, de inerte, de terrinha uhum. que temos, se é terra, se é uma, mais arenoso, barrigo, são mais argila, é até por causa da água, mas um, vamos falar um pouquinho também, mais à frente, um bocadinho mais detalhado sobre isso. Okay. Os vasos, temos que pensar também que tipo de vaso é que vamos usar, uhum. ou que tipo de, de canteiros vamos usar. Os vasos devem ser porosos, e o que é que isto quer dizer de porosos, não é só a drenagem, os vasos de barro da argila uhum. são porosos Tem fazem a os de fibra de coco também a fibra de coco também ajuda mas os, fa... os vasos de barro vão nos permitir as trocas gasosas ao nível da raiz e a maior parte dos problemas das plantas não é aéreo é, é a, a nível de solo o solo não é só um suporte para a planta, uhum. o solo vai fornecer nutrientes, vai fornecer oxigênio às raízes e a maior parte dos erros ou das lacunas que existem nos, no, nos jardins é falta de oxigenação das raízes. São solos muito compactos, uhum. solos uh, com raízes em vasos muito apertados uhum. e as pessoas às vezes esquecem-se de, de, de trocar vasos ou de um, fazer furações até na própria terra para arjar e é muito importante. Arranjamento do sol, é isso? do sol. E uma coisa muito, muito, muito importante, não é só no meu ponto de vista seguramente, é a recolha da água das chuvas. É uma coisa que nós podemos fazer. Nós sabemos que em Portugal tem chovido pouquíssimo. Tá, tá, tá, estamos a sentir alterações climáticas e podemos fazer perfeitamente a recolha das águas da chuva para regar. Eu faço uma coisa que alguns acham excessivo, mas eu tenho, como se fazia antigamente, o um jarro de água na banheira. Para a água Antes da água quente chegar, eu tenho o um jarro e aproveito aquela água para regar, uma água ótima potável, até porque hum, nós, infelizmente, por uma questão... Hum, política Também, e por vontades e necessidades dos nossos municípios e por, porque não aconteceu antes, nós não temos uh, a água reciclada uhum. à mão para as nossas regras. Poucos municípios o têm. Uh, já existem algumas situações em que se usa a água reciclada, mas muito pouco. E nós, no dia a dia, nas nossas casas, não temos uh, não a temos água reciclada. Essa também, não. Não. não estamos indivirados para isso. E que tipo de depósito? Qualquer coisa serve para recolher a água da chuva. Na verdade, Qualquer não é depósito. De especial. Convém que seja um depósito fechado só para a água estar minimamente limpa, muito para difícil. não caírem Sim. também Sim. alguns animais que possam passar. É ar, ou... Tanto okay. os nossos animais domésticos que nós não queremos que se afoguem, não é? Como também pequenos roedores que possam aparecer, um passarinho que vai beber água, não sei. Okay. Então convém que, esteja, que seja fechado. Mas é muito fácil que nas caleiras. Uhum. Os telhados todos têm caleiras para, para guiar as águas, para as escoar dos telhados. E nós podemos é fazer, só... só recolher, é uma coisa muito, muito, muito simples uhum. e podemos fazê-la já. São as tais coisas que nós hoje. podemos fazer. Vou começar hoje. No imediato, exatamente. Okay. Hum, as plantas de baixa manutenção, todas as plantas precisam de rega, de água em maior ou menor quantidade. Até no deserto, uma aguinha, elas gostam, exatamente. <risos> mas depois depende do tipo de plantas que nós podemos usar. Nós não vamos usar uma planta aquática ou que precise muita água se nós não tivermos esse recurso connosco. Se hum. for um recurso abundante, porque temos uh, água a do chão, existem situações, nas cidades não tanto, mas existem. Podemos ter ali outros tipos de plantas, porque não nos podemos esquecer que a água é um recurso realmente escasso, mas é um recurso que nós temos que usar. Temos é que o saber usar hum. de uma forma equilibrada. E existem plantas que até fazem essa, essa captação da água das chuvas por nós, a como sério? as bromélias. Essa ah, encarnadinha, é? encarnadinha. Como é que ela capta a água por nós? As, as bromélias, a água fica por cima, fica nas folhas entra por aqui, e até pequenos, existem muitos tipos de bromélias. Há umas, esta está a crescer muito, não se vê bem aqui o, o orifício, mas a água, ela retém a água hum, ah, entre as chuvinhos. folhas, fica aqui. E é muito engraçado porque ela também se auto-fertiliza. Então, esta planta não dá trabalho nenhum. Esta planta não dá mesmo. Esta, esta, planta, esta é mesmo uma das nossas preferidas. Então. Esta planta pode ser pós-iniciados como a maior parte das que vamos falar hoje. Se nós olharmos para aqui, não sei se conseguem ver, ela está com água aqui nas folhas. Ela está aqui com água entre as folhas. E até pequenos insetos que caem aqui vão-se decompor e a planta auto-fertiliza-se. Portanto, Bem. é muito aproveitadinha, é uma planta, esta sim, muito é uma culpa, planta, não? é, exatamente. E esta planta só deve ser regada quando o sol está completamente seco, hum. não precisa de, de muita água. Um, não tanto cá em Portugal, mas fora de Portugal, é uma planta, ela desenvolve um sistema radicular grande um, e o sistema radicular desta planta é realmente mais de suporte, não é tanto de nutrição Sempre porque ela, ela tem própria. onde ir buscar. Uh, e é muito engraçado porque ela, porque ela fica um, pode ficar em cima de uma árvore, na matéria orgânica de uma árvore, nas cascas, e ela desenvolve-se uh, entre ramos. Okay. O tronco, o ramo, e ela está ali no Brasil, é muito frequente vermos bromélias por cima das árvores. Estava a pensar, imagina-se, uma palmeira que já não esteja... Ou uma árvore morta? Qualquer... Não, morta Sim, não? não, morta não convém porque pode não. desenvolver fungos okay. e até pode cair mais tarde, não sabemos... Não. É, ela, mas, mas podemos juntar sim. a planta podemos. na… Elas gostam de alguma umidade, até uma borrifa dela de água de, de vez em quando. quando poderá ser bom. Sim. Tenho aqui uma pergunta da Ana Carvalho. Hum. Olá Ana, a água depois de recolhida é tratada? A água da chuva, calculo que seja essa Isso a pergunta. Uh, olá Ana, uh, a água não necessita de ser tratada quando é uma água que é usada para rega e é, não, não tem grande necessidade de ser tratada. É uma água que cai da chuva, não é para consumo humano, nós não a vamos beber, é uma água que vai ser usada para a rega. No fundo, é aproveitar aquilo que já está a acontecer, choveu, já regou as plantas, já regou, usou aquela planta e aquela água vai ser usada ao longo. De... Dali da primeira, a segunda, a terceira semana, vamos usando para regar tudo o que tivermos. Não, não tem grande necessidade. Se ela estiver tapada e escurecida, nem vai desenvolver uh, algas. Se os tanques começarem a desenvolver algas, podemos, quando acabamos de utilização da água, podemos limpá-los com um pouquinho de água elixívia diluindo. Uh, se... Se for muito pouca essa lexívia, que depois diluímos na água, nem precisamos de tirar a lexívia. Podemos limpar também com bicarbonato de sódio, pouca quantidade, que é para não irmos pôr sal uh, nas nossas plantas, porque a acumulação de sais também uh, não é não simpático. É. Espero que esteja esclarecida. Silvana, eu ia te perguntar se. Estávamos a falar de plantas que, que têm uma baixa manutenção. Se eu tiver um jardim, ou se eu não tiver muito tempo, obrigatoriamente eu tenho que ter um, um jardim mais árido com catos ou este tipo de plantas, ou há plantas mais frondosas que, eu, que tenham uma manutenção também baixa, que tenham um arzinho assim mais. Mais verdinhos, dizemos assim. Estas tipo. dão um ar muito tropical e até as bromélias até são usadas em paredes uh, verticais, as paredes verdes uhum. e em telhados. Sim, sim, sim. Okay. É uma planta que pode. Há outro tipo de plantas que também podemos usar uh, que nos dão assim mais. Então, não, óbvio. Sim. Temos por exemplo o plumbago e temos também a buganvília que tem uma cor mais exuberante, não é? Uhum. E que também não precisam. Gostam de um bocadinho de água, mas lá está, não tem que ser uma rega diária. Pode ser uma rega semanal, uma rega ocasional. Não são plantas muito exigentes em água. E depois temos as árvores e os pequenos arbustos. Temos o, o, o medronheiro, por exemplo, que é da nossa flora, que então, no Alentejo, então... É loucura. Exatamente. E é muito bonita, até porque tem as vagas e os... atrai também os passarinhos, dá-nos o alimento também, não é só a parte ornamental. Temos também esta parte da atração da biodiversidade. Exatamente, exatamente. Temos também as lantanas. Onde está a lantana? Está ali. As, lan... as lantanas uh, são muito, muito comuns Uh, em Portugal, Sim. existem de várias cores. As mais comuns, curiosamente, são umas que têm esta inflorescência, assim, porque as flores são cada uma delas. Isto é um corimbo. Cada uma delas é uma florzinha, mas faz este cachozinho uhum. que nós, na gíria, normalmente chamamos a flor. Mas não Sim. é. As flores são cada uma delas, é composta. E as mais comuns são umas que são amarelas e, e vermelhas. Vermelhas no fim, porque começam a sua floração como amarela, passam a laranja e, curiosamente, Ai. é encarnada, é toda a mesma. E muitas muito vezes, legal. muitas vezes existe esta pergunta que é muito engraçada. Uh, esta, esta já é outra variedade e, atenção, é uma coisa muito importante. Nós, quando falamos das espécies, sejam elas quais forem, desde os catos às. Um, as aromáticas, estas plantas mais ornamentais, existem sempre muitas variedades. Vou dar um exemplo, muito simples, como se estivesse a falar para a criancinha, de 5 anos lá em casa. Portanto, eu. Às vezes eu. é muito importante. Nós temos uma macieira e a macieira dá-nos maçãs. E nós sabemos que aquela espécie é, por exemplo, a Grande Gala, ou a Fuji, as amarelas, as encarnadas, as mais uh, cor-de-rosadas. E, e temos as verdes. Todas essas de cores diferentes são variedades diferentes. A espécie é a mesma, é a macieira. Mas depois temos variedades. Ou seja, nós estamos a falar de uma, de uma planta, da lantana, e a lantana uh, pode ter diferentes variedades. Ok, a pergunta. A pergunta, são duas perguntas. A primeira é da Susana Saavedra, que já não vejo há muito tempo também. Olá Susana. eu tenho uma bromélia, mas nunca mais deu flor. Será porque está no interior? Quais são as necessidades dessa planta para voltar a dar flor? Bom, podem, podem ser vários motivos. Pode estar num sítio demasiado sombrio, uhum. uh, porque elas gostam do meio do meio termo nem até pode ter algum sol até pode ter algum sol mas muita sombra é que não e pode ser só isso ou então ter realmente muita água também pode ser pode ser água a mais pode ser e a célia dourado uh, diz ah não espera isto é uma resposta <risos> espera aí mas já, agora vou ler a célia partilha diz olá Ana, tenho uma pata de elefante e não sei se quer pouca água e a temperatura acho que não vai ser não sei tratar dela ah ele mando é uma chamar, fotografia Célia tem que nos mandar uma fotografia da pata da... De... o que é que é uma pata de elefante é que os nomes comuns e os nomes científicos também podem ser usados ou podem ser diferentes. o nome científico é sempre um nome em latim e é composto por duas palavras o género e o epíteto específico é... É, é... Só Por exemplo, a horas... alface. Vamos à alface, que também podemos usar uh, hortícolas nos nossos jardins. A alface é a latuca sativa. A latuca é o género, a sativa é o epípeto específico. E estes nomes são usados em Portugal, em Espanha, na China, no mundo inteiro. É a linguagem botânica para que todos nos possamos entender. Exato. Dessa é... forma sabemos sempre o que é que se é Não é só botânica, porque no fundo é para os outros animais todos. É, é, Sim, é, é a linguagem, é uma língua morta, não é? O latim, que não sofre alterações. Acho que é universal. Universal, e então é a linguagem utilizada no mundo inteiro, para os seres vivos. E a pata de elefante, eu penso que sei o que é mas posso não estar a ver a mesma coisa. E acho que quando há estas perguntas, está doente, isto e aquilo, pode uhum. ser um, uma panóplia tão grande de situações, para eu poder ajudar um pouquinho melhor... Uh, Célia, é enviar-me uma, uma fotografia da pata de elefante. E uh, a então fotografia geral da, da planta e o sítio onde tem maiores problemas, onde encontra maiores se são manchas, se são podridões, se são uh, bolores, manda-se mais específico que eu, eu ajudarei com certeza. Eu não, a, a Filipe <risos> tás, nós ajudamos, a Filipe é <risos> um... O Luendro. É outra planta. O Lu Luendro, que eu chamo sempre a Luendro, mas não é não, a Luendro. Não, é certo. Ah, é? É, lá está o nome lá. em latim e, Pronto, o nome, é, e o é, nome okay. uh, científico. Uh, é o nério oleander, em latim, que é o Luendro. A Luendro e há quem chame outros nomes, depende da zona onde nos encontramos no nosso país. Nós não temos aqui o Luendro, mas é uma planta que... É super comum. É muito comum e eu decidi falar dela hoje porque é uma planta muito, muito, muito fácil. É aquela que nós vimos muito no decorrer das autostradas, que estão ali nas, nos paradores centrais das autoestradas Tem umas folhas em espada e tem umas flores que vão de branco, rosa pálido, até um rosa fúcsia um rosa forte, bonito. E, curiosamente, estas plantas precisam de pouquíssima água. Se tiverem muita água, não dão flor ou dão muito pouca flor. Portanto, quanto menos água tiverem, dentro de certos limites, obviamente, mais flordão. Se encontrarmos o equilíbrio de regar ocasionalmente, às vezes só de 15 em 15 dias ou mais, em que ela está muito florescida e que não está murcha, não tem sinais de murchidão, é o ideal. Mas lá está, todos nós temos que conhecer o nosso cantinho lá em casa. Se temos a parede que faz sombra, se temos cheves que cortam o vento, temos zonas muito expostas ao sol O comportamento de uma mesma planta no meu terraço, na autoestrada ou no seu jardim, no teu jardim, Joana, uh, poderá ser diferente. Por isso, temos que pensar que isto é um ser vivo como qualquer um de nós. Uhum. Uh, temos pontos de equilíbrio, margens onde trabalhamos melhor e menor, não é? Temperaturas, umidades, de solo e a mesma planta pode ter comportamentos diferentes porque está em situações diferentes, situações de umidade e temperatura, as tais situações edafoclimáticas, um palavrão enorme, mas o que é isto do edafoclimático? Eu explico. Não sei o que é. É só um palavrão que depois de entrar é muito fácil. É, significa solo, as condições de solo. E climáticas, a parte do clima que nós conhecemos. E o clima não é só chuva, calor e frio. Também temos as geadas, é muito importante as geadas. E há plantas que, que não, não suportam bem a geada. Nós, em Portugal e em Espanha também, estamos num, num clima de transição. Nós temos tudo o que é bom para as plantas uh, crescerem, mas também temos tudo o que é mau para as plantas crescerem. Ou seja, temos não temos invernos muito rigorosos. Não temos, Felizmente. Mas basta as geadas do inverno para uma plantinha que não precisa seja mais de mais sensível, exatamente, ir abaixo. E para o aparecimento de fungos e doenças, aí sim, estamos um bocadinho por isso é muito importante nós conhecermos as plantas e irmos controlando as condições de solo, umidade, temperatura, para podermos avançar mais com as nossas plantas. E muitas vezes o que podemos fazer é realmente na rega, que vem a seguir. Posso perguntar, não sei se é a propósito ou não. Falaste há um bocadinho das sebes, de usar as chevas para cortar o vento. Nós podemos usar as plantas então de uma forma, ou seja, como se fosse um instrumento também para o jardim. Várias... Exatamente, é que as cebes podem fazer parte do nosso jardineiro, podem ser também um jardineiro. O vento ao atravessar uma cebe, nós temos aqui várias, mas o vento ao atravessar uma cebe, o vento é cortado uhum. e o vento entra uh, para o nosso jardim sem, mais sem, exatamente, sem criar grandes disrupções uhum. e grandes estragos. Depende dos ventos, mas normalmente corta muito a entrada dos ventos. Principalmente em zonas que temos corredores de vento e nas cidades uhum. não é o vento dominante, nem o que nós conseguimos ver uh, nos sites de, de, de, de, de climatologia uh, são os corredores que provocam zonas de circulação de ar, turbulhões e uhum. etc. Isto é que temos que planear. Isso é que temos que planear e é muito importante planear e realmente as cheves cortam-nos o vento. Quando temos um muro a fazer a mesma situação, uhum. que é uma, é uma parede estanque e podemos ter muros, o vento vai passar por cima e ainda e... vai atacar com mais força no chão, porque tem uma barreira e faz com okay. que um salto e pode realmente ser muito nocivo, principalmente a coberturas de solo e plantas mais rasteiras. Temos aqui várias perguntas, espera aí. Uh, olha, a Célia Dourado está, está, estava a referir-se a um cato, é uma cato. Um cato. Exatamente, exatamente. É isso, nós já respondemos daqui a mais um bocadinho. Uh, Ana Silva diz, queria pedir ajuda, queria mudar, mudá-la para um vaso. Espera, deixa-me ver se eu compreendo a pergunta. Mas tem picos, como é de mudar? Ela não diz qual é a planta, mas quer mudar para um vaso maior, só que tem picos, como é de mudar? Com muito jeitinho. Com muito cuidadinho, umas luvas, não é? Duvas, luvas, sim, luvas, sim. E normalmente, quase todas as plantas, nós devemos mudá-las de cabeça para baixo, virar, virar o vaso. E nesta zona do colo da planta, esta zona aqui mais em baixo, nós até podemos pôr uma cinta de um pano, uma cinta de outro material, às vezes de plástico que esteja ao nosso alcance, Uh, também, embora eu não gosto de usar plástico mas uh, às vezes é, é, é fácil. Põe-se uma cinta aqui embaixo na zona do colo pomos umas luvas para que não, não nos magoemos muito e sem apertar muito a planta, mas a dar-lhe ali uma sustentação, viramos ao contrário apertamos o vaso, se for destes moles, se for dos para de compra ajudar para ajudar a soltar, se for de um vaso mais rijo batemos e podemos até passar com uma faca na zona, podemos passar com uma faca, na zona onde a terra... Como os bolos. Como os bolos, precisamente. Qual e qual, como Precisamente um como, um bolo. como um bolo. E aí tiramos, tiramos facilmente as plantas. Realmente os okay. catos não é tão fácil. Os, ratos, os catos não é... Mas com umas luvinhas ajuda. É. A Joana Ferreira pergunta se podemos misturar plantas ornamentais com legumes no mesmo local. Podemos, depende das plantas e depende dos legumes, mas podemos, com certeza. Uma planta, eu tenho em minha, minha casa a zona de... Tenho um terraço, eu não tenho um jardim, tenho um terraço. E o meu terraço tem a minha zona das aromáticas, tenho a minha zona de horta com aromáticas também uhum. e tenho a minha zona de... de plantinhas, exatamente, que tem também aromáticas pelo meio porque vamos falar aqui também, porque há umas que atraem insetos bons, outras que repelem os que nós não queremos. Uma delas, esta eu trouxe hoje de minha casa, que é um incenso. Um incenso. Eu gosto muito do incenso porque eu sou uma mártir com as melgas, faço babas enormes e como sou uma, tenho uma mesa uh, para as pequenas refeições lá em casa no terraço, de família, e atrás de isso. mim tem um vaso enorme, trouxe de só um pequeninho de incenso para e afastar as melgas. E não há melga que me chegue ao pé. E isso é maravilhoso. Uhum. Mas voltando aqui à questão das hortícolas e das. das or, ornament, ela pergunta? Das ornamentais e, e, e, e hortículas, e sim, hortícolas. podemos juntar perfeitamente. Até e, porque elas atraem, acho eu as plantas não sei eu estou já a inventar esta de tudo. uma não. planta uma planta de flor atrai alguns insetos que interessam à esta é ornamental o incenso okay. é uma planta ornamental que é muito usada é, tem um cheiro é muito aromática tem um cheiro das muito possíveis. agradável ao incenso das igrejas uhum. não é e, e é uma planta ornamental e nós, junto a esta planta, podemos ter, podemos ver, até porque também vai afastar alguns insetos, uhum. mas vamos ver, porque eu tenho mas, aqui uma, uma listinha de plantas que, vou, que vos vou explicar. Uh, uh, tenho aqui outra pergunta que veio antes da Joana que eu não te, que eu não te fiz, que é com que regularidade é que devemos fertilizar as plantas? Depende muito das plantas e depende muito dos fertilizantes. Nós devemos evitar os fertilizantes de libertação rápida. São os, os ditos uh, convencionais, os fertilizantes com muito azoto muito rapidamente disponível para a planta. Uhum. E porquê? É o mesmo que nós comermos o bacalhau todo de uma vez e depois temos tanta sede, porque os fertilizantes são sais. E temos tanta sede que o que a planta vai fazer é, come o fertilizante, o azoto todo, vai absorver muita água, portanto, as necessidades hídricas aumentam, uhum. em vez de baixar, e, e o que acontece é que ela vai absorver a água para encher uns saquinhos na, na, ao longo da planta e das folhas, que se chamam vacúolos, enche de água, ou seja, as células das, das plantas, em vez de terem uma multiplicação celular, para ser uma parede grossa, os tijolos numa parede lá de casa, ser uma parede grossa para se defender de todas as agressões ambientais, insetos, fungos, não nos podemos esquecer que a terra tem fungos, tem bactérias, Sim. já lá vamos. E, ou seja, os adubos devem ser dados de uma forma ou muito faseada, para que não haja esta, esta retenção de água, destes crescimentos exponenciais, ou, ou, ou mais que isso até, nos relevados vê-se muito, depois de adubar corta, corta, corta, corta porque aquilo cresce imenso. Pois. Temos outras opções. Ou damos os adubos muito, muito, muito pouco de cada vez. Chama-se, nós usamos um termo em inglês que é o spoon feeding, que é a alimentar à colher. Uhum. Ou então usamos, que é, para mim, a melhor solução, adubos de, fertiliz de ou os fertilizantes de libertação controlada e que são fertilizantes. Há uma tecnologia imensa à volta da agricultura e da jardinagem. Eu englobo tudo como agricultura, isto faz parte tudo isto, os ornamentais, tudo isto faz parte de uma agricultura. Nós é que dividimos na jardinagem e hum, há uma tecnologia tal à volta de tudo isto que a maior parte das pessoas desconhece, mas há adubos que duram, por exemplo, seis meses ou um ano. Nós fertilizamos no início da época de por exemplo, uma bugamvilha, que tanta gente tem lá em casa e nós temos uma buganvilha aqui. As buganvílias são plantas muito ornamentais e muitas vezes são muito grandes, estão em sedos, nós o que é que fazemos? Fazemos uns furinhos na terra, à volta da planta, não uhum. em cima, porque as raízes de absorção estão, uh, estendem não estão junto, exatamente, estendem-se, não estão junto ao cálculo principal. E nós espetamos uns trocinhos, parecem uns nogás de adubo, que duram um ano a desfazer-se no sol e que a planta vai buscando à medida que tem cidade Devemos pôr no início da época forte, da época vegetativa da planta, não na época de repouso. A época de repouso, a planta não precisa de fertilizante. Portanto, todas aquelas plantas que fazem a sua floração, ou começam a frutificação, uma floração um bocadinho mais cedo, no fim do inverno, Portanto, eu nem digo no início da primavera, digo no fim do inverno. É praticamente a mesma coisa, mas é Sim. para estarmos alerta que temos que fertilizar porque ela vai estar muito ativa, uhum. vai estar em produção, em produção de flores, em produção de fruto, em produção de folha, o que for, e é aí nessa altura que Já devemos fertilizar, de é quando precisa. Eu vou fazer uma pergunta tola, se calhar. Uh, Vamos falar de compostagem mais à frente, mas Vamos adubo falar. é a mesma coisa do que um fertilizante ou adubo é a mesma coisa? Não. Ah, ok, pronto. Não, fertilizante não é e adubo é a mesma coisa. Ah. O composto e o fertilizante é que não. Mas nós podemos optar fertilizante por. Fertilizante e adubo fertilizante. é a mesma coisa. São duas palavras para uma mesma coisa. Hum. Mas, mas há sempre necessidade de usar fertilizantes? Não. Ou não? Podemos optar por. Por usar outras coisas que a natureza nos compostos, exatamente. exatamente. Tenho aqui mais uma, uma questão. Mais, mais três questões. Sei que ainda não comentou relvados, mas que é expert nessa área. Necessito de um conselho relativamente à reparação de relvados. Tenho relvados de escalracho, o qual tem 20 anos. Recentemente procedi à sua escarificação, mas algumas zonas apresentam zonas mortas, as quais necessitarão de nova sementeira. É contraproducente, em vez de plantar a mesma espécie e recorrer a kikuyu? Oi. Eu sei o que é. Ah, ainda bem que tu sabes, eu, que é. eu não faço ideia o que é que é. Os relevados podem perguntar o que quiserem, que eu acho que poderá haver alguma falha, mas relevados eu estou muito à vontade. Um, o escalracho, o vulgar escalracho, se é notável no secundato. O escalracho é aquela relva mais É aquela relva é. que corre e tem, portanto, tem trocinhos, tem trocinhos não é? sim. E depois corre para todos os lados. Era uma planta que se usava imenso. Quando se tem um relevado. Com 20 anos de escalracho é um relevado extraordinário porque é de baixa manutenção. Os relevados de Quicuio são coisas muito diferentes, que já vamos a seguir. O escalracho, este ano que passou, 2019, apareceu um fungo novo em Portugal, uma doença nova de relevados que atacou só os escalrachos. E estas peladas que têm, eu não sei se serão peladas deste fungo novo, porque alastra muito parece um fogo que corre. Normalmente começa numa zona e vai correndo o relevado todo, não é às manchas. A escarificação também pode ter provocado. Porquê? Nós temos dois tipos de relevados. Os relevados são gramíneas. São o quê? Gramíneas. É o arroz. O arroz é uma gramínea. Existem mais tipos de gramíneas do que fruta. É um mundo muito grande. Uhum. E uh, existem dois tipos basicamente podes diferenciar. As espécies de estação quente, uhum. os ananases, e as espécies de estação fria. E então nós conseguimos ver que o escalracho é uma espécie de estação quente. E o seu desenvolvimento faz-se da primavera até ao fim do verão o seu pico vegetativo, uhum. o tal crescimento dos adubos que eu estava a falar. E os outros, relevados, aqueles de semente normalmente, não o kikuyu, que também é uma espécie de estação uhum. quente, uh, os outros normalmente usados em Portugal são de estação fria. Vamos deixar esses de lado então e vamos aos de estação quente. O kikuyu é uma espécie invasora, chama-se tenotavo, uh, não, uh, como é que é? Uh, uh, é? Eu já digo, eu já digo, eu, eu já mudo. Ter... Eu o o quicuio é peniceto um clandestino. Até o nome diz, diz tudo sobre ele, não é? Exatamente. Então, ele vai invadir o relvado todo, basicamente. Vai invadir, e vai invadir os canteiros, e as máquinas de corte, se for uma empresa de jardinagem que lá vai, vai levar para os outros jardins. É uma planta muito, muito invasora. Eu não hum. recomendo uh, na podem encher e fica muito parecido com a outra e tudo mais. Há outras soluções. Ah, podemos falar a Ele seguir... transplantar... Se calhar temos, temos não, pouco Não, transplantar mas... os pezinhos do que lá tem e pôr o mesmo, se não for a doença, é o ideal. Uhum. Uh, Se não, nós dois podemos... Doença, a... Sim, eu depois posso falar um bocadinho mas... sobre relevados com esta senhora, depois... ou então fazemos, depois o... depois, senhora o senhor... Olha, fazemos um só sobre relevados, so... porque, sobre realmente... relevados porque fico três dias estamos a falar com... só de relevados. Eu releva. quero assustar, mas temos dez minutos, mas temos aqui mais duas perguntas. Uma do Tiago okay. Herapete que, que diz, eu tenho duas bunganvilias que estão sempre floridas, mas não desenvolvem verdura. O que poderá ser? Uh, não desenvolvem verdura? Uh, pois... Uh... E tem Estranho. água? Não, tem flor e não tem verde. Normalmente, quando não tem não tem em folha, quando a folha começa a cair é por falta de água. Sim. Pode ser falta de água. Não há água a mais aqui pode ser por falta de água. Ok. Porque tem inflorescência ou a, a flor. Quando as nossas plantas produzem flor, porquê? Porque querem produzir semente. Porquê? Porque querem continuar a sua espécie. Sim. Não é. Portanto, ela, quando estão em stress, a maior parte das plantas se estão num stress ainda de sobrevivência, uhum. elas florescem para dar semente, para continuar a, a sobrevivência da espécie. E se ela tem flor e não tem folha, poderá ser isso que esteja a acontecer. Poderá ser também, ou, se, bom, não sei, ia dizer se fosse uma questão de poda, por exemplo, de ela estar muito. Não, não, porque é isso, se são se ramos vazios a... não.. Não. Cala de sparring, Não. Então o Dave, o Dave, o David Liberato pergunta: há algum guia para saber identificar que nutrientes nutrientes faltam através dos sintomas das plantas, manchas amarelas? Sim. No centro das Machas folhas, castanhas, nas pontas, etc. Só que depois depende da espécie, porque nem todo o tipo de. Nem, nem toda a cor numa planta uhum. numa, é igual para outra. Podem ser coisas diferentes. Normalmente, as marginais secas da folha uhum. é falta de água. Uh, mas, por no exemplo, centro... num antúrio não tem que ser na marginal, a falta de água pode ser numa mancha amarela, uhum. que normalmente é o que aparece, porque são plantas que também precisam de pouquíssima água, parecem manchas amarelas, porque nós também só regamos quando está completamente seco, os antúrios. Um, temos as aromáticas, temos 10 minutos, não é? Temos 10 minutos. Então, temos as Muita aromáticas, uma série delas, já falei desta ornamental, o incenso e a aromática uhum. também. Uh, que é extremamente útil para, para as melvas. Temos os tomilhos, que são plantas perenes, que não se vão embora. Uhum. Sei que houve um workshop sobre aromáticas há pouco uhum. tempo, portanto também Já não vou divagar um muito sobre elas, tempo. mas uh, podemos pensar também numa aromática uh, como o tomilho para fazer um xarope com mel uh, e podemos juntar gengibre. Existem várias receitas, uhum. 10 raminhos de tomilho uh, com com limão e mel, fazem uns xaropes ótimos e com, com um pouco de... Estou aqui à procura porque queria encontrar aqui já encontrei. Só uma plantinha que temos mesmo, mesmo, mesmo que falar, que é a assim ERA. É era. Ah, é A Para as coberturas ah. verdes, para os telhados, para as zonas de declive onde nós não chegamos, para controlar a erosão, é uma solução ótima. Uhum. E a ERA, uh, é uma planta que temos que podar com alguma frequência, porque tem crescimento muito forte. Uhum. Mas isso também é uma coisa que nós queremos, às vezes, para encher paredes, zonas feias, ou para criar uhum. sedes. E, e a ERA tem várias particularidades. Uma delas são os estratos, os as decocções que nós podemos tirar ou fazer com, com a era, Uma uhum. decocção não é mais do que pôr água a ferver e pôr as folhinhas lá para dentro. Uma infusão é ao contrário. Temos as folhinhas, a água fervendo a água para a cima. Exato. Uma decocção, uh, saem mais extratos, depois depende do que é que se quer tirar da planta, ou se fazem infusões, ou se fazem decocções. E aí, era, fazem-se muitas decocções para fazerem plástico. Para as rugas, para a celulite, para essas coisas. Mas atenção, porque estas coisas das plantas que nos ajudam em determinadas situações, temos que ver se nós se o nosso organismo está apto para os receber. Por exemplo, crianças e grávidas não devem usar ERA, uhum. pessoas com problemas de tireoide também não, porque tem muito iodo. Uh, devemos primeiro saber se nós podemos ou não, e uhum. depois as plantas... Sim, as plantas são... É um mundo não Exato, só mas, mas de ingestão, exatamente, algumas de ingestão, outras ornamentais, outras de suportes de taludes que nos ajudam, barreiras de vento. E a, a era, por exemplo, também tem alguma função, por exemplo, uma, uma fachada que seja coberta com era, influencia uh, também as térmicas, os, sim. Os, Exatamente. A, a passagem da água para as paredes, por exemplo, as beiras. Exatamente. Eu vou Eu passar é um agora imediato. aqui as plantinhas para a frente, uh, porque nós temos falado da, da, da, da comportagem e de da rega. rega. E então, temos as, os catos e as suculentas também, que nós não falámos. Uh, só aqui um pontinho que eu acho que é muito importante. E que são as plantas que nos ajudam no nosso jardim, na nossa horta. E eu estas tenho aqui a minha cábula. Para as ler, para não falhar nenhuma. Para poder dar uma ajuda melhor. Temos a hortelã, pimenta, a calêndula. Temos o luendro, por isso é que eu quis falar do luendro também. Uh, e o sabogueiro que atraem as joaninhas. As joaninhas não é, por acaso... Que é o inseto de, do biológico, não é? Uhum, o, símbolo do... o símbolo do biológico. As joaninhas comem pulgões e afídeos e uma só pode comer centenas de afídeos por dia. Então é, uma, é um Comilão. bichinho, um inseto que nós queremos. Porque esta história dos insetos, há os que nós não queremos, mas e também há os que, há os que, os que nós queremos. Exatamente. Claro. Temos o funcho, a alfazema. A Hera também, que fazem a atração de, deste tipo de insetos que são predadores dos outros maus. Depois temos a saponária, que repele caracóis e lesmas. Okay. O, o cravo túnico, uh -huh. que são as tagetes, também são conhecidas por tagetes que se houver nematodes no solo, que são uns bichinhos que entram pelas nossas raízes uhum. e depois podem desirar todos os nutrientes da planta, ela, esta é uma planta que vive bem com, com eles e, portanto, vai limpar no fundo uhum. o nosso chão. Um, as chagas também um, afastam a, mosta, a mosca branca, erva cidreira, o limoneto, o manjericão, o basílico, e o nosso manjerico, manjerico. Que também é da família, do hoje dia de Santo António, é. que é da família do manjericão, as mesmas propriedades, praticamente. Um, e a sálvia repelem imensos insetos, incluindo as tais melgas e as moscas. Nós não gostamos de moscas. A arruda repele os gatos oh. e as formigas e o loureiro também. O loureiro também repela as toupeiras. Uh, o poejo repele os ratos e as formigas. Portanto, nós podemos ter um jardim limpo, bem equipado livre, com essas plantas todos. Porque nós podemos ter as nossas plantas a funcionar como jardineiros para nós. Nós temos que saber tirar partido. Outra coisa que podemos e devemos fazer é os ninhos os ninhos para os pássaros. Nós podemos ter ninhos. Uh, para, atrair, atrair. para atrair, por exemplo, o, a processionária, a lagarta do pinheiro, uhum. uh, os pássaros comem. Uhum. E, e, e se nós fizermos os ninhos adequados, funciona muito, muito, muito, muito bem. Okay. Portanto, resumindo aqui um bocadinho, nós podemos escolher as nossas plantas para os nossos jardins para as varandas, para as coberturas uhum. verdes. E aqui eu tenho que fazer um parêntese nas coberturas verdes e nas paredes. Nós temos um exemplo fabuloso, um dos maiores da Europa à nossa porta, que é a fábrica da Alcântara, a fábrica da água, que é a etar da água. Uhum. É uma, é, tem uma cobertura verde, que foi um projeto que foi feito entre 2006 e 2011, que tem cerca de 3 hectares de jardim por cima. Uma coisa que era feia um, no meio urbano, que de um impacto visual muito forte, hoje em dia é uma zona muito agradável, uhum. uh, se puderem visitar, acho que vale imensa a pena. E nós, nas nossas varandas, que eu vejo Lisboa, Coimbra um pouquinho mais, mas também Coimbra e Porto e outras cidades, com varandas até com os canteiros feitos aquela, aquela arquitetura muito da época de Salazar, que os prédios todos iguais, tudo com, as, com os canteiros vazios. Por favor, ponham plantas, hum, atraiam as abelhas. É, podemos alimentar e condimentar com as nossas plantinhas com e acho que é uma naturais. coisa muito agradável. É, a compostagem é outra coisa que podemos fazer, temos o um compostor. O compostor precisa de quatro ingredientes, resumindo, precisamos de verdes que são produtos resultantes da sopa, por exemplo, da sopa não, dos legumes que vão para a sopa, são os verdes, precisamos dos castanhos e eu trouxe os restos das palmeirinhas lá de casa, plantas com muito pouca manutenção e as cascas exteriores da cebola, a cebola e o alho não se põe nas, no, na compostagem, porque atraem okay. muitas bactérias. E quando esses, os, os castanhos e, que tu dizes, qualquer... E então nós precisamos banco? destes quatro ingredientes, os verdes, os castanhos, água e oxigênio. Uhum. E vamos pôr às camadas, vamos pôr verdes castanhos, verdes castanhos, oxigênio, os castanhos são para oxigenar, no fundo, vamos misturando e vamos pondo um pouquinho de água de vez em quando. Porque também precisa de água para que os materiais verdes e os castanhos uhum. se decomponham. No fundo é o que a natureza faz. As frutas caem da árvore, vão ao chão, vão-se -se. decompor, fazem ali uma matéria orgânica, o composto é matéria orgânica, uhum. e ao fim de 4, 6 meses está pronto para ser usado. Como é que nós sabemos? Tem um cheirinho a terra? Cheira bem, não Ou cheira... Ou seja, aquilo transforma-se em terra, terra, em composto. Vai-se okay. vai transformar. Lavoisier dizia, sempre... nada se perde, tudo se, tudo se transforma. Exatamente. Leva o seu tempo e, consoante, temos verdes e, e secos, mais pequeninos, mais rápida será essa decomposição. Uhum. Uh, é importante, porque nós diminuímos o lixo, tornamos o lixo num composto, podemos fertilizar Exato. as nossas plantas as casquinhas do ovo bem moidinhas, porque senão demoram muito tempo. Uhum. É bom, porque normalmente os compostos são um bocadinho ácidos e a casca do ovo tem muito cálcio, muito calcário. Uhum. Uh, vai, vai fazer subir um pouquinho o pH, dá ali um, um equilíbrio. Okay. E, e é muito importante. Nós, em vez de produzirmos lixo, produzimos uma coisa que vamos usar. Também Exatamente. podemos fazer hoje. Ou compramos um, um, um compostor, né? ou fazemos com um balde que tenhamos, é sempre melhor um compostor, porque tem os orifícios certos, uhum. tem que ter drenagem, a água em excesso tem que sair, como nas plantas, os vasos uhum. têm que ter. Uh, e, é uhum. muito importante, e é preciso remexer, Estavas a falar da água, é muito importante é? remexer, quando, uh, cada vez que vamos lá pôr podemos remexer um bocadinho, se nós virmos, quando nós pomos a mão no composto e conseguimos espremer e sai um ou dois pinguinhos de água é o ideal. Se não sair água, nós pomos água, sair água em excesso, pomos mais castanhos, okay. abrandamos um bocadinho nos verdes ou então pomos mais castanhos, que é para encontrar ali o equilíbrio. No fundo, a água e o oxigênio é que vão pôr isto tudo a fermentar e a fazer. Não há grandes odores porque são tudo restos animais e é muito importante nós pormos o verde e o castanho, sempre terminar no castanho, precisamente para se houver alguns odores fiquem por baixo e uhum. ficam, ficam um bocadinho abafados no fundo. Mas claro. é a natureza a funcionar no seu auge. No é no seu pleno. É, é no okay. seu pleno. Agora, posso, posso te perguntar? Sim. Se, imagina se eu tiver um combustor cheio até cima, eu posso uh, remover é Por baixo? Tirar, sim, mas é por baixo que tiramos sempre e como é que o composto é armazen Posso armazenar em alguns em algum... Nós normalmente, sim, nós podemos armazenar sempre num ambiente escuro tem que ficar sempre ah, escuro okay. mas normalmente nós tiramos e usamos nos nossos vasos, nas pequenas hortas em casa, porque é um composto ótimo, é rico em é muitos uhum. nutrientes e hum, não tem químicos podemos pois. pôr papel cartão sem tinta, sem letras. As caixas dos ovos, por exemplo, a fazer material seco, porque às vezes há dificuldade. Mas eu tenho os restos das cascas da sopa e onde é que eu vou buscar ah. os verdes? Porque nem toda a gente tem palmeirinhas em casa. Pois é isso que eu te perguntado. O cartão mas... é uma solução ótima. E os castanhos é mesmo castanhos? Quando tu dizes os castanhos? É, é um bocadinho. São pois... secos. secos. São no fundo, são Se no fundo seja, coisas com Plantas com... secas, é que tenham tipo isto. São coisas okay. com um bocadinho mais de, de, de textura, mesmo os, os tronquinhos de pequenas árvores, arbustos, uhum. não maiores que um dedo mindinho, Sim, nem mais grossos, de senão demora muito tempo, mas podemos pôr e fazer várias camadas, mas isto são checos, e os tais cartões okay. da, das caixas dos ovos, etc. Okay. Sem tinta, que é para não ter químicos. Sim. ok Ui, vamos à rega? Vamos à rega, que já é pouco e eu vou reduzir vou reduzir aqui. Então, ah, faltou-me dizer uma coisa da fábrica da Alcântara, da fábrica da Rega, que eu sou uma, da fábrica de água, que eu sou uma apaixonada, porque acho que realmente é um exemplo. Aquela água, é água reciclada, que a maior parte da água vai para o rio, não é? Uhum. A água está tratada e a água vai para o rio. Mas eles também uh, fornecem água para lavagem de ruas, uh, para as bocas de incêndio, um, uhum o seu próprio jardim é todo regado com a água reciclada e este ano fizeram cerveja que eu bebi a cerveja, cerveja com... é que sai de uma a água tratada pode sair da forma que nós quisermos e as coisas bem feitas são realmente bem feitas e a cerveja era ótima parabéns ah é tarde Alcântara é mesmo é mesmo é mesmo então regar como é que devemos regar os nossos jardins uh... A rega depende muito do tipo de solo que nós temos. Para mim, a regra base uh, para regar as plantas, assim, generalizando a quantidade, porque é a pergunta, ah, quanto tempo é que eu rego, ah, mas quantos, quantos, quantos litros, quantos? como é que eu vou controlar os litros de água? É a água tem sempre que passar a profundidade das raízes, é regra. Se a água okay. passar a profundidade das raízes, a rega está bem feita. É assim que segue. Árvores, arbustos, plantinhas, relvas, o que temos é que ir ver. Às vezes temos que ir espreitar e fazer uns buraquinhos e ir espreitar se a água, com umas sondas, uh, espreitar se a água passou. Porque muitas vezes as pessoas acham que, até relevados, uh, indo para a minha praia, não é? Uh, que consomem muita água porque não se sabe regar. Uhum. E o que é que se faz? Rega-se várias vezes ao dia, que não se deve. E, e as raízes podem não ser todas uh, uh, tão fundas. ou podem não ter, A água pode não ter passado a profundidade total das raízes. Uhum. E se a água passar a profundidade total das raízes, aquela planta vai buscar a água e os nutrientes onde estão as suas raízes. Uhum. Se a água não passar, as raízes que estão para baixo vão desidratar. Ao desidratar, perdem-se. Depois fazem composto. Vão-se decompor no sol. Tarari, tarará, uhum. Mas perdem-se. Ou seja, se eu tiver um vaso deste tamanho, ou um relevado com raízes deste tamanho, a área a regar seria até aqui. Mas se eu tiver um vaso deste tamanho, aqui o nosso rosmaninho, eu tenho que regar até aqui. É muito mais, mas se calhar menos vezes. Não é? Isto não precisa de muita água. Mas tenho que regar para ultrapassar a, a, a, a raiz. E o que é que isso faz? faz com que eu realmente ponha mais água de uma vez, mas preciso de pôr muito menos água ao longo do tempo. Uhum. E a planta tem capacidade de ir buscar. As plantas têm uma coisa muito engraçada, é que elas vão à procura da água. E se a água estiver para baixo, as raízes desenvolvem-se. Portanto, quanto mais se desenvolvem, menos necessidades de água e de nutrientes terão, porque a área de solo que a serve é muito maior. Uhum. E então, isto é um dos... Truques ou das regras de regar. Regar de forma a umedecer todas as raízes, a passar a profundidade das raízes. Isto uh, nos relevados, então, é regra base. E nós, quando chegamos ao verão, o regar todos os dias, uh, ou precisar de mais água, não é regar todos os dias. Isso é outro erro. As pessoas passam a regar muitas vezes. A planta tem sempre a água ali, não precisa de ir buscar. E então. Portanto não se desenvolve. Não, ficam confortáveis. Nós tivermos que ir para ali, uh, vamos, não damos duas voltas aqui para ir para ali, não é? Todos nós Sim. usamos, os seres vivos, a lei do mínimo. O mínimo esforço. Claro, o mínimo esforço. Portanto, tá, aqui não precisa tá, aqui de. Só aqui tudo não nenhum. vou a lado nenhum. Exato. Regas. A que horas é que se rega? Uh, devemos regar quando os ventos são calmos, ou seja, de madrugada, de manhã cedo. Oh, Porque quando a planta sei. começa a estar ativa, é de manhã. É como a história dos fertilizantes da bocado. Quando as plantas estão ativas, é que nós temos que trabalhar com elas ou para elas. E elas Até porque, em termos de fotossíntese, a planta está muito mais ativa de manhã. Por isso, até as plantas de meia sombra, quando nós dizemos que precisam de um bocadinho. O sol da manhã é o mais importante. Um exemplo: as hortênsias, que é uma planta tão bonita e tão usada no nosso país. É uma planta muito robusta e que poucos cuidados precisam. Se, não precisa de muito, ela, se tiver luz solar, uhum. ela vai florescer, uh, dar flores muito bem, mas pode não haver uh, essa oportunidade de luz. Se for a luz da manhã, está tudo mais tranquilo, se só tiver luz à tarde, já a planta pode não dar flores, aqueles okay. nuvilhões. Um, em, relação, em relação aqui um, às regas, então, devemos regar. De madrugada, até porque há muita gente que diz: então, mas não regamos à noite? Não, não devemos regar à noite. Quem tem o, o, os biorários da eletricidade deve regar o mais perto da manhã possível, ou da madrugada, às seis da manhã, perfeitamente. Uh, é lá estão os, os tais, uh, uh, uh, a necessidade hídrica de manhã e os ventos são calmos. E o que é que acontece? Nós, regarmos à noite, a planta vai ficar túrgida. É, há sempre uns palavrões Sim, aqui pelos. Sim, sempre uns palavrões tipo e o, o que é que é o turgido? Quando nós estamos muito tempo no banho ou na praia, ficamos com, aquelas... ficamos com os dedinhos exatamente com rugas. A planta, seja ela qual for, se ficar muito tempo dentro de água, vai inchar a água, entra um bocadinho e fica com as paredes solares muito fininhas. Qualquer ataque de fungos, uhum. A de geada, exatamente. O pisar nas relvas, as plantas ficam mais fracas. E temos outra coisa, de dia o sol emite radiações e a terra absorve. E à noite é a terra que emite as radiações. Nós tivermos um ambiente úmido, muitas uhum. horas, e com a radiação da terra vai criar um ambiente mais quentinho que não se evapora Pode e vai ser um meio perfeito, uma as condições perfeitas para o desenvolvimento dos fungos. E nós não queremos doenças nas plantas nem nos relevados. Então, se regarmos de manhã cedo, em dias de em dias de muito calor, nos relevados principalmente, a relva quando nós vimos que a relva começa a enrolar sobre si. Uh, ela deixa de ter capacidade fotossintética porque fecha os estomas, que são os orifícios para onde faz as trocas gasosas. Uhum. E sem fazer trocas gasosas não há fotossíntese, porque é preciso várias coisas para haver fotossíntese. E é mesmo que esteja em plena sombra. E então o que nós fazemos, às vezes, quando há necessidade de dias muito quentes, não é uma regra é uma boa rifadela de água uhum. que lançamos água o tempo do expressor dar um, uma volta, uhum. só para arrefecer, não é para hidratar a planta, a hidratação fez de manhã, aqui okay. é só para arrefecer, nas nossas varandas e nos terraços. E quando vamos de férias, aqui Se tem uma solução férias, muito sim. engraçada, estamos à, espo, à porta de férias, temos aqui estes cones de cerâmica, e estes cones, nós aqui pomos uma garrafa de água daquelas águas, das garrafas PET, aquelas garrafas de litro e meio, uhum. que encaixam aqui perfeitamente. Fazemos um furinho na garrafa d'água, enchemos com água, logicamente, e espetamos no nosso vaso. Para a maior parte das plantas dá após 15 dias. Regamos muito bem. E, temos e... de férias descansados. E vamos de, de férias com a... uma coisa muito Cuidado. simples como isto. Nas varandas e nos terraços temos soluções muito engraçadas. Podemos pôr eh, este tipo de aparelhos na torneira da rega, onde com os encaixes apropriados pomos um tubo Uh, principal, de onde saem outros tubos pequeninos que se enfiam nos nossos vasos e com os programadores que facilitam muito a que nossa podemos vida. fazer regras diárias de dois em dois dias, depois dependendo de plantas que temos ou as zonas do jardim, porque podemos ter uhum. dois controladores, programadores daqui, dois programadores, pode sair um daqui e pode ah, okay, sair programa outro da programador daqui, exatamente. Uhum. Se tivermos uma zona de aromáticas, ou hortícolas, ou catos, que não precisam de tanta água, nós usamos um programador para regar 3 em 3 dias, ou de 5 em 5 dias, o que for, dependendo das plantas. Uhum. Se há outras plantas que precisam de uma rega diária, nós podemos pôr a rega diária com, com o nosso controlador, sabendo que estamos a controlar a água que vamos pôr. Porque regar faz parte e nós não vamos deixar ter plantas, porque precisamos da biodiversidade. Isto, há, tem que haver aqui o equilíbrio. E as plantas são extremamente importantes. E no, em meio urbano, que temos tanta poluição e tantos gases tóxicos pelo ar, dos aviões, dos carros, etc., é extremamente importante nós termos o verde. E realmente, o, é, isto são pequenos... pequenos Uh, utensílios no fundo ou aparelhos que ajudam. ajudam. Outra coisa muito simples, muito muito simples, são as luzes solares com painel solar. Nós temos isto tudo à disposição, há à nossa... à mão de semear. Mão de é de verdade, semear. Mas... E nós depois o interruptor às vezes não nos custa acender ou descarregar o autoclismo. Que... É com água potável, não é? E esquecemos que temos este tipo de soluções para nos ajudar. Se todos nós, todos, fizermos uma coisinha diferente todos os dias, eu individualmente não tenho impacto, mas nós todos juntos temos. E isso é que eu acho que é muito importante, é estarmos todos juntos. E estivemos agora num período tão importante todos juntos. E acho que é importante pensarmos nisto um bocadinho assim. Pensarmos no nosso planeta um bocadinho mais, não é? Olha, Filipe, muito obrigada por ter vindo. Adorei, obrigada. acho que ficou muita coisa para falar. Há sempre muita é... coisa. Exato, há sempre muita coisa. Isso mas é que é. mostramos muitas soluções, que era esse o objetivo. Espero que em casa se tenham sentido inspirados para fazer a diferença. Por menos hoje pensem numa destas coisinhas, revejam o vídeo se for preciso e pensem numa diferença que podem fazer hoje. Uh, visitem a nossa loja, tudo isto está disponível aqui, têm os nossos colaboradores para vos ajudar também. Próximo sábado uh, temos um workshop sobre decoração de, de espaços exteriores, portanto, uh, guardem esta informação toda que recolheram aqui e esperem pelo próximo para depois pegarem no vosso jardim e fazerem uma coisa com pés e cabeça, como deve ser. Muito obrigada pela vossa presença mais uma vez, por todos os elogios que vocês nos deram, pela vossa presença, participação. Obrigado por tudo, beijinhos, até à próxima. Até sábado. Adeus.